E dois. Dois de novo. Dois. Olha a Snap tava aqui, mano. Vai. Boa. Vela, vela lá, vela lá, olha lá. Boa. Ah, cagou, filho da puta do médico. Boa. Ah, boa, fiado. Tancou meu tiro. Ó, o Pirei, 4/6. Só porque você ia tirar a print, Luciano? Ó, oh, ô louco. É, assim. <risos> Só porque tu falou que ia tirar print, eu acho que vai ser um, hein? É um. É um. O médico tá ali. Aqui, médico Down. Toma aí. Tem janelão já, janelão. Ah, fala sério, hein? Porra! Ô Lúcio, tentamos tá tão... aqui, ó. Nem deu tempo. Porra. GG. Te matou. Easy. Tchau, volta. Vou sair. Né? Ok. Alô, vadia. Mas talvez eu vou sair do Kitlan lá. Ah, vou entrar aqui na. Demorou, putinha. Eu te mando. Fuzão tá de raio, Passa a TV aí. Pireta me matou. Olha, tá de hack, é lógico, ele comprou o WFX que ele falou. Ele imitou no final do bagulho. <risos> Só porque tu falou, será que eu tiro o print ou não? E ele começou a matar. É. Não, eu tô... Falou ele falou.